construção de dois andares e você quer fazer em steel frame. Mas você tem muita insegurança de como é que é o piso? Como é que eu piso de um andar para outro? Porque lá nos Estados Unidos faz aquele barulho toque, toque, toque, toque. Será que a minha obra vai fazer também ou não vai fazer? Não sei. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Já visitei obras em diversos países. Diversos lugares aqui no Brasil também. Tem alunos em todo o país que compartilham comigo, né? A diferença da cultura do próprio Brasil. A gente tem pessoas diferentes em todo o Brasil. <risos> pessoas, em algumas regiões, o toque-toque-toque andando na laje, não é um problema. A pessoa não se incomoda. Isso falando de escritório, indústria, até às vezes casa. Agora, para outras, é algo completamente incômodo. Mas e aí? Porra, existe só um tipo de laje e esse tipo de laje é aquele que faz o toque-toque-toque? Não! Não, você tem que entender No Steel Frame a gente tem três Isso aí, são três tipos de laje A gente pode trabalhar com a laje seca Em que a gente trabalha com as placas USB Ou painel wall Painel wall, painel mezanina, Ou um painel sanduíche que você encontra no mercado Pode pesquisar no Google que você encontra A gente tem a laje mista Em que a gente trabalha com a placa USB Uma lona terreiro Porque as nossas placas USB não podem pegar umidade Isso é muito importante E um contrapiso que vai ter uns 3 centímetros, mais ou menos Com malha, tá? Bota malha de aço nisso Ou, então, a sua terceira opção é você trabalhar com uma laje úmida a laje úmida é uma laje concretada efetivamente, onde você vai ter uma forma perdida metálica, essa pode ser em telha metálica mesmo, né? Ou então aquelas lajotinhas metálicas que você tem, que você pode apoiar em cima e você vai ter uma laje, um concreto de 5 centímetros não precisa ser mais que 5 centímetros isso porque a gente tem um apoio a cada 60, a cada 40 centímetros, é muito apoio que você vai ter na sua parede, entendeu? Como é que funciona? E aí o que que acontece? Você tem esses três tipos de laje, cada tipo de laje desse, tem um índice vibracional e tem um desempenho acústico. Quem vai te ajudar a definir isso? Um projetista. Ou então você mesmo. Saiba que a só USB vai ter o toque-toque, a mista tem um pouco menos, mas é uma laje um pouco é, mais pesada. E a laje úmida, que aqui é toda concretada, não vai ter barulho, vai ter um excelente desempenho. Mas ela é super pesada. Enquanto então, uma laje de USB pesa, sei lá, 25 quilos por metro quadrado, as concreto vai pesar 125 quilos. Olha só isso. São 100 quilos a mais na sua estrutura que você vai colocar sobrecarregar e utilizar mais aço. Então, cabe a você escolher. Qual loja você quer? <risos> Defina, converse com o um especialista, converse com quem entenda. Ou então assista mais vídeos aqui no canal, que eu mostro mais sobre isso aqui dentro. Fechou? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com os amigos. E também não deixa de entrar para minha lista VIP de WhatsApp, que você tem uma ponte de comunicação direto comigo. É só clicar aqui embaixo no link que você vai ver logo abaixo do vídeo. Grandes beijos, tchau, tchau.